amém graça e paz que a presença do espírito santo possa continuar ministrando vida dentro de nós que o espírito santo de Deus possa fazer aquilo que a nossa alma e a nossa carne é incapaz de fazer que é acessá-lo acessar a vida amém e eu convido vocês para se colocar em pé e nós vamos, antes de iniciarmos, orarmos um pouquinho. Apresentarmos esse nosso tempo, ao oh Pai, de uma vez que hoje a nossa fala vai ser sobre oração. E nós vamos aprender, eu creio que o Espírito Santo, na sua infinita graça, vai nos ensinar algumas coisas. Amém? E às vezes nós achamos que orar é fácil, né? É fácil. Eu decido, eu vou. A hora que eu quero, eu vou lá e oro. Mas vocês perceberam como não é? Como a hora que eu imagino que eu vou para a presença de Deus, se levantam principados, potestades, para me impedirem de fazê-lo. Porque a oração tem um poder que nós não conseguimos dimensionar. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso hoje. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos... E que vocês apresentassem comigo esse tempo ao oh Senhor. Precioso e eterno Pai, quando eu estou em Tua presença, todo o ruído acaba. Todo o argumento da minha alma é silenciado. Senhor, Tu podes falar conosco agora. Tu tens a nossa atenção. Nós vamos ficar aqui um tempo para Te ouvir. Receber a Tua direção para o que Tu queres fazer em nós e através de nós. Eu sei, e as minhas irmãs também sabem, que esse momento é muito precioso. E nós não queremos perder nada. Senhor, eu sei que o meu e o coração delas quer mais de Ti. Por isso, toma mais de Ti e nos dá, Senhor. Toma mais de nós e nos dá mais de Ti. Senhor, mais da Tua pureza, mais da Tua santidade, mais da Tua justiça, mais da Tua obediência, mais da Tua preciosa companhia, mais da revelação de quem Tu és. Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa tarde e tudo o que nós queremos é viver dentro do propósito do Teu amor, sermos desconstruídas por quem Tu és. Que nesse momento Senhor silencie todo o argumento da nossa alma, que nos impede de acessar-te. E o nosso desejo é conhecê-lo mais profundamente. E nesse momento eu quero lançar sobre ti as minhas inseguranças, os meus temores. Porque eu confio em ti e no seu amor em minha direção. Sempre lembrando a minha identidade e dizendo, tu és a minha filha amada. Aba, ah, pai, eu sei que tu estás mais perto do que o ar que eu respiro. Eu sei também que tudo que eu preciso está em ti. Eu sei também que eu posso correr para os teus braços sem medo, sem medo de ser rejeitada. E receber o abraço mais doce e amoroso de um Pai que me ama com amor eterno. Pai, tu me fizeste desconhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar em tua companhia. Por isso, meu desejo é ficar mais, é ficar mais tempo contigo até que todas as vozes contrárias ao Teu propósito para a minha vida sejam silenciadas e eu seja devolvida a Ti, em o nome do Senhor. Amém. Que você abrace a irmã que está ao seu lado e ministre algo no coração dela. Amém? Aleluia. E Eu convido vocês para abrirem a palavra comigo, em Efésios, no capítulo seis, versículo 18, amém? A página é quinze quarenta e oito, na verde, e enquanto vocês acham, encontram, eu creio que. O Senhor deseja construir em nós, nesse tempo especialmente, uma estrutura sólida, capaz de suportar tudo o que está por vir. E essa estrutura, ela chama-se oração. E o meu desejo, nós já oramos isso, mas o meu desejo é que todo o barulho da nossa alma seja silenciado, e nós possamos estar aqui inteiras para receber o que o Senhor graciosamente separou para cada uma de nós. E hoje nós vamos juntas aprender sobre uma ferramenta poderosa que o Senhor disponibiliza a cada uma de nós, chamada oração. Então vamos ler Efésios 6,18. Vamos fazer um oralê. Com toda, súplica, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, tempo no Espírito. E para isto, para vigiando, com vigiando com toda perseverança e súplica, e súplica. por todos os santos. É, como nós percebemos ali através da peça que a oração, ela parece ser uma coisa muito fácil, mas na verdade ela não é. E eu creio que nós precisamos entender alguns princípios bem básicos para que nós tenhamos uma vida efetiva de oração. Nós precisamos entender, primeiro ponto, que a oração é um trabalho e se eu quiser ter uma vida de oração, eu preciso separar um tempo e um, e um lugar todos os dias. Um tempo e um lugar na casa todos os dias. E não negociar isso. É o primeiro princípio. Eu separo um canto da casa que eu identifico que lá é meu canto de oração. Isso vai levar para o nosso cérebro conseguir nos lembrar. Nós precisamos de 40 dias. Isso em qualquer coisa que a gente comece a fazer, separando um tempo e um lugar e não negociar isso. Eu vou para a presença do pai, por exemplo, eu. Vou para a presença do pai no momento onde a casa está silenciada, que são das 16 às 17. Esse é meu horário, não tem ninguém. O pequenino está na escola... O papai está trabalhando, o maior também está no curso e é o momento que eu separo para estar lá. E eu não negocio, a menos que eu esteja fora de casa naquele momento, eu não vou estar lá naquele canto, mas eu posso estar também, aonde quer que eu esteja. Então, separe um tempo e um lugar todos os dias e não negocie isto. Combine oração com a leitura da palavra. Para que você pegue o que está na palavra e transforme isso em oração. Os salmos são maravilhosos. Não, mas eu não sei orar. Mas pegue a palavra. Leia os salmos em voz alta e o Espírito vai te trazendo o que você deve orar. Aí, solta a palavra e ora. E assim você vai intercalando. É, nós precisamos é, combinar a oração com a leitura da palavra. Porque o nosso cérebro, um cérebro de uma pessoa normal, ele vai ter muita dificuldade de processar uma quantidade muito grande de pensamentos sem a ajuda da palavra. Tente. Vai lá, ache um canto e tente orar pelo menos 10 minutos sem que teu cérebro fique todo confuso e te dê sugestões urgentes para fazer. É ou não é? Nós vimos aqui, né? Ele é mau em sua bondade. Acredite. Então leia a palavra e a transforme em oração. Leia e ore. O hábito de orar nos leva a descobrir os grandes tesouros de Deus, escondidos na intimidade e no relacionamento com Ele. O processo é simples, né? O processo é muito simples, mas nem sempre o simples nos atrai. Percebem? Nós que gostamos de tocar, nós que gostamos de con é, construir algo no secreto, parece que, que eu nem vejo, que eu nem sinto, me soa no mínimo como algo estranho. Né? Então, se algo não é aparentemente belo e popular, nós não queremos. E por pensarmos assim, não desfrutamos das infinitas possibilidades geradas pelo hábito de orar. O trabalho da oração no secreto não é uma coisa fácil. No começo, principalmente. Quem tem hábito de oração aqui sabe disso. Esse momento que eu vou especialmente para a presença de Deus, lá naquele cantinho que eu separei na casa, Resulta de um momento recluso, solitário muitas vezes. Mas eu posso garantir para vocês que nesse momento que eu decido renunciar todo o barulho, todas as minhas atividades que eu estou fazendo, eu renuncio isso para estar com o Senhor. Eu posso dizer que esse tempo é o tempo mais precioso. Porque nesse, nesse lugar, Deus vai promover curas maravilhosas dentro de nós. Curas que talvez eu, eu possa vir na igreja uma vida inteira e ouvir a palavra e não transformar aquilo em atitude de vida, em modelo de vida para mim, eu posso passar uma vida inteira vindo na igreja ouvir a palavra, sem que haja transformação de vida. Porque a transformação efetiva acontece no secreto. Tudo que nós precisamos está ao alcance da súplica. E em nossos dias há muito barulho, mas pouco oração. A nossa alma está extremamente agitada nesses dias. Pode ver, a gente chega em casa e já liga alguma coisa. Né? Portanto, se você deseja ver mudanças profundas em sua vida, na sua família, lá no seu casamento... Você, se você deseja ver tudo mudar ao seu redor, comece a orar. Não existe uma construção segura sem Deus. Não existe. E às vezes eu fico pedindo para os irmãos orarem por mim. Eu fico pedindo oração para o pastor, porque eu julgo que a oração dele ou dela é mais poderosa. Não é. Porque você sabe o que você está sentindo. É você que sabe contar para o Senhor exatamente aquilo que você está sentindo. Então o convite não é da Nelce. É do Senhor para esse tempo. Para que eu e você separe um lugar e um tempo e não negocie isso. É dez minutos? Ótimo, é dez minutos. E depois quando o Espírito começar a orar através de ti... Você vai querer ficar lá. Sabe por que nós temos perdido a influência ali fora? Com a nossa família. Com os nossos amigos. Por causa da escassez de tempo a sós com Deus. Eu tenho tempo para tudo. Mas para oração, não sei, eu não consigo achar um tempo. Somos muitos mas produzimos pouco, em virtude de não conhecermos a linguagem do céu, nem o universo sobrenatural da oração. Em Efésios 6,18, como nós acabamos de ler, e eu quero que vocês continuem abertinhos, porque nós já vamos ler uma outra palavra, aí também, só virando a folha, ali Paulo diz, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no quê? No Espírito. E eu queria que aquele quadro da aula passada estivesse aqui. Para que nós pudéssemos colocar os olhos novamente. Quem estava aqui a, a ao encontro passado? Foi maravilhoso, né? André ministrou so, é, usando o quadro negro. E foi assim maravilhoso para o no, nosso entendimento. Mas vai sair. Então quando sair, você senta. Presta atenção na primeira e depois olha sobre oração. Porque vai ser muito bom. Aqui Paulo fala sobre oração, súplica e perseverança. Vocês perceberam ali? Veja, a expressão que ele usa é Seja vigilante. E o que é ser vigilante? Ser vigilante significa, Nelci, não seja preguiçosa. Paulo entendeu a fraqueza do homem e também a negligência que nós temos com relação à oração. Nós precisamos entender que a oração é um trabalho. Irmãs, nós conseguimos fazer o almoço sentadas? Não, né? Nós conseguimos atender um filho, dar banho nele, servi-lo sentadas? Não, né? Mas nós gostamos de orar sentados porque nós achamos que para o Senhor serve qualquer jeito eu posso sentar aqui, eu posso sentar mas eu posso garantir para vocês que quando o Espírito começar a transformar o que é velho dentro de nós Ele vai nos conduzir para um nível mais elevado e nós vamos entender algo mais profundo sobre a oração então Paulo diz nós precisamos entender que a oração é um trabalho e sabendo que a oração é um trabalho, ele diz sejam vigilantes, constantes, perseverantes. Quem aqui viu o quarto de guerra, aquele filme? Muito bom. Quem não viu, veja. É muito bom. E por que Paulo foi tão incisivo nessa porção da palavra será? Porque que ele sabia que Satanás é muito astuto. E ele está continuamente tentando nos afastar da oração. Como nós vimos ali. Né? E quando se trata de oração, nós precisamos entender algo. É pelo Espírito. Por isso que quem não veio vai ter que ouvir a aula passada. É pelo Espírito. Não se pode orar efetivamente na carne. Lembram das arvorezinhas, né? Do bem e do mal, da, do corpo e da alma. E tinha uma outra, que era a árvore da vida, com os frutos do Espírito. Então, eu, a minha oração, ela jamais vai ser efetiva na árvore do bem e do mal, na mente e das emoções, porque eu não sei orar. Porque eu sou egoísta. Porque eu só olho para mim na carne, na árvore, do bem e do mal, da alma, das emoções, eu olho só para mim. Eu quero que Deus abençoe a mim e a minha família. O resto, eu já estou dizendo, é o resto. Mas quando o Espírito Santo passar a habitar dentro de nós e nós mudarmos para a vida, a nossa oração ganha uma amplitude e eu esqueço de mim. Porque a palavra diz que é dando que se recebe. Então, queridas, nós precisamos dedicar esse tempo ao Senhor. No começo não vai ser bom. Eu posso garantir para vocês que não vai ser bom. Vai dar sono. Eu vou lembrar de tudo que eu tenho que fazer. Mas Ele diz, toda oração, toda súplica, toda perseverança no Espírito e não na carne. Quando há esse tipo de oração em sua vida e na minha, quando você vence as sugestões da carne, a preguiça, e começa a orar no Espírito, você vai querer ficar lá? Sabe por quê? Porque quando nós somos devolvidos na vida, o Espírito não sente preguiça, nem cansaço, porque há deleite na presença do Pai. O Espírito sabe disso que há deleite, há alegria, há regozijo na presença de Deus. Por isso nós oramos mais de ti e menos de mim. E eu quero dizer que esse é um segredo, que quando você for para a presença de Deus, fale isso. Fale isso durante o teu dia. Senhor, eu preciso mais de ti e menos de mim. Mais do meu, menos do meu orgulho e mais da tua humildade. Menos da minha arrogância e mais de Ti. Menos do meu egoísmo e mais da Tua humildade. Menos, Senhor, menos, menos, menos de mim e mais de Ti. É simples, mas ela é poderosa. A oração ocupou um lugar muito importante na vida de Jesus, do apóstolo Paulo e de muitos tantos outros. Agora nós vamos olhar Efésios 6,12. Vocês estão abertinhos ali. É só virar, eu acho. E nós vamos fazer um orar ler dessa palavra também. E ela vai dizer assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E sim, contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças, do mal nas as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãs, quando eu vou colocar os meus olhos na palavra, eu tenho que colocar os meus olhos na palavra e ficar ali. E deixar o Espírito ler essa palavra para mim. Efetivamente, porque vocês perceberam ali que ele fala das divisões do exército muito bem organizado de Satanás? Perceberam ali? Por isso, eu e você precisamos nos posicionarmos em oração, súplica, sendo perseverantes. Eu posso garantir para vocês que vai acontecer uma revolução lá na casa de vocês. Jesus orava todo o tempo e a oração na verdade ainda é o seu ministério Ele vive sempre para interceder por nós depois você pode olhar lá em Hebreus 7,25. e por que Jesus continua intercedendo por nós? Ele é o nosso sumo sacerdote hoje nós poderíamos perguntar por que eu preciso de um sumo sacerdote se eu já estou salva? sabe queridas eu creio que nós não entendemos a santidade de Deus. E muitas vezes, nós estamos tão distantes do Pai, vivendo do nosso jeito. Eu vivo do meu jeito. Vivendo apenas com uma frágil informação de quem Ele é. Eu não conheço. Eu nunca experimentei de fato a presença dEle. Eu acho mais fácil pedir para alguém orar. A oração da irmã é tão poderosa. Deixa ela orar. E por não entendermos de fato o que é a santidade de Deus, nós achamos que não precisamos orar. Jejuar, então, se eu não consigo orar? Jejuar? Impossível. Existem dois lados da santidade de Deus. E eu vou tentar explicar. Veja, de um lado, a santidade irá reviver aqueles que vivem na luz. Por outro lado, ela irá julgar aqueles que não estão na luz. E a palavra diz, ande na luz como Ele, Jesus, na luz está. E o que isso significa? Viver na luz. O que quer dizer isso? Antes de nós entrarmos aqui, agora não, porque está claro, né? Mas à noite, se nós viermos para esse lugar, ele vai estar escuro. Tem trevas. Mas quando alguém liga o interruptor, a luz julga as trevas, né? Ela expulsa as trevas. A escuridão é julgada quando a luz chega. A escuridão de dentro de nós é julgada quando a luz de Deus chega. E como é que eu efetivamente faço isso? Orando. Na presença de Deus que é luz, todas as trevas são julgadas. Portanto, aquilo que não é luz será destruído na presença de Deus. A sua própria santidade julgará aquilo que não é santo. Então, se nos aproximamos da presença de Deus como pecadores, o que que vai acontecer? Será? <risos> Nós morremos na mesma hora? Desaparecemos? Por quê? Porque a presença de Deus é santa. Por isso, o sangue dele foi usado. Eu gostaria que a Josinha, Josinha, venha segurar o microfone um pouquinho para mim. Deus, Ele é santo, tá? Deus é santo demais para olhar para o homem. Os seus olhos são muito puros para contemplar a mim e a você. E o pecado que habita dentro de nós. Ele é santo demais para olhar para mim e para você. Nós precisamos vir através de Jesus. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa cobertura. A sua obra perfeita é a nossa proteção. Quando nos escondemos em Cristo, nós vivemos. Quando saímos dEle, nós morremos. Eu preciso da cobertura do sangue de Jesus. Para que Ele seja a minha proteção para que ele seja a minha segurança. Porque ele é tudo o que eu e você precisamos para sermos plenamente libertas, plenamente livres de tudo que nós somos, é nele. Ele é santo demais para permitir que pecadores cheguem em sua presença. Agora, nesse momento, Cristo intercede por nós e vai fazer isso para sempre. Sabe por que Se Ele não o fizéssemos, to se Ele não o fizesse, todas nós iríamos perecer. Principalmente pelo que está por vir. Um tempo de densas trevas está por vir. E eu e você precisamos construir algo no secreto e estar cobertas pelo sangue de Jesus. Eu e você somos mantidas pelo poder de Deus quando nós estamos escondidas nele. O ministério dele de oração é a nossa proteção hoje e para sempre. Isso deve repousar em nós como uma nuvem de glória. E essa fala aqui não é só para as pérolas. Essa fala é para toda a igreja. Queridos, minhas irmãs amadas, nós estamos negligenciando o fôlego que nos mantém respirando. Toda vez que eu e você oramos, sabe o que, que acontece? Nós fazemos isso aqui. ó. Nós respiramos no Espírito. Toda vez que você e eu oramos, nós tomamos fôlego. E o que aconteceria conosco se nós parássemos de respirar? Morreríamos. As pessoas que não oram estão sufocando a própria vida espiritual, ou seja, estão se matando. Porque não estão acessando a vida. E se eu não acesso a vida, eu não tenho resposta. Resposta. Eu passo uma vida inteira até sabendo, tendo informação de quem é Jesus, mas nunca cessando e tendo experiências reais com Ele. E o que mais Ele deseja é ter experiências reais comigo e com você. E isso só acontece quando eu e você desenvolvermos um relacionamento com Ele. Ouvimos tanto isso aqui, né? Olhe para a irmã que está ao seu lado e diga assim para ela, Toda vez que você ora, você respira. E sabe o que sai? Experimente fazer isso. Vão para o cantinho de oração. Não levem o celular. Leva um copo de água. Põe uma canção de adoração em outro cômodo. E fiquem lá. E sabe o que que vai acontecer depois quando você sai? você tem vontade de cantar porque a oração gera isso você expira oração e expira louvor uau, que maravilhoso assim aqueles que não estão orando não podem louvar também só se queixar, reclamar murmurar quando você tiver uma, pe uma pessoa queixosa do outro, do outro lado falando com você pode ter certeza, ela ora pouco ela ora pouco porque se eu tenho uma vida efetiva de oração lá o Senhor desconstrói essa parte carnal dentro de mim E eu tenho frutos eu passo pelo processo de, da oração e daqui um pouco eu começo a ter frutos e eu mudei, e as pessoas chegam perto de mim, uau, mas ela está com outro cheiro um cheiro espiritual hoje a conversa foi boa nossa, até me aconselhou. O louvor é resultado da oração. Louvor é resultado de respirar no espírito. O fôlego de Deus entrando em você através da oração. Você toma fôlego, é oração. Inspira, é louvor. Repita comigo. A oração é a chave, a é a chave. para o meu crescimento espiritual. O seu e o meu crescimento, de uma coisa. Seu e meu crescimento espiritual depende de uma coisa. Oração. Em Atos 12, 5, eu vou convidar vocês para abrirem agora. Atos 12, 5, a página é 14, 4.6. Olha só. Eu vou ler por causa do tempo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, estava preso. Mas havia oração incessantemente a Deus por parte da igreja a favor dele. Nessa fala aqui também, quando você botar os olhos de fato, tem um segredo escondido ali. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Repitam comigo, a Deus. Você pode dizer, ai Nelson, que coisa mais óbvia que você está dizendo. Queridos, isso pode mudar completamente a minha forma de ver a oração. A oração que tem poder é aquela que deve ser oferecida a Deus. Pois muito do que é chamado de oração não é. E muito do que eu chamo de oração não tem nada a ver com Deus. A Deus, porque requer um encontro face a face. A Deus significa face a face. E face a face significa relacionamento. Eu jamais vou ter um encontro face a face com Deus se eu não o conheço de fato. Eu jamais vou usufruir de tudo que existe nele se eu não desenvolver um relacionamento com Ele. Significa que eu devo entrar em sua presença. Significa que eu devo conhecê-lo. E isto é impossível sem o Espírito. Impossível sem o Espírito Santo. Na carne nós não conseguimos efetivar isso. Então, para eu e você realmente orar a Deus, eu devo ter o Espírito Santo para me levar até Ele. E quando eu estou no secreto com o Pai, eu saio da tenda e o Espírito Santo ora em mim e por mim. Isso é rendição, isso é renúncia também. Eu não posso orar a Deus a menos que eu seja levada para a sua presença. Porque eu não posso ir sozinha, gente. Eu preciso daquele que pode me levar até lá. Por isso a palavra diz, pelo Espírito, clamamos Abba Pai. Não é pela carne que eu clamo, é pelo Espírito. Como nós podemos falar com Deus, eu e você, se Ele é Deus e nós somos carne, como nós podemos nos aproximar de um Deus que a gente nunca viu? Como desenvolver um diálogo com o Eterno se nós não passamos de um punhadinho de pó? impossível Deus é desconhecido pela carne Ele é apenas conhecido pelo Espírito que habita dentro de nós vocês começam a entender agora aquela palavra que diz em Efésios da onde procedem as dissensões entre vós? né? senão não as guerras que, que acontecem entre vocês as brigas, senão não dos próprios desejos carnais de vocês. Porque a minha carne, minha carne é egoísta mesmo. É eu, meu, para mim. Eu não olho para o outro. E a oração minha também na carne vai ser assim. Ninguém pode conhecer a Deus. Vamos encarar os fatos. Antes de Deus se revelar a Abraão, lá atrás, as pessoas construíram a imagem de Deus sem saber o que pensar sobre Ele. A humanidade, lá, não podia descobrir esse Deus, porque Ele era totalmente desconhecido. Então Deus teve que se revelar a um homem, chamado Abraão. E o único meio naquela época de encontrar Deus era encontrar-se com Abraão. <risos> Depois ele se revela a Isaac e a Jacó. Opa, já são três. Então se eu quisesse conhecer Deus, pense bem. Uma família só conhecia Deus. E o mundo inteiro estava em trevas. E o que quisesse encontrar Deus tinha que se encontrar com Abraão, Isaac ou Jacó. Depois... Esse Deus se revelou a uma nação inteira, a Israel. Então, para encontrar-se com Deus, tinha que se encontrar com o seu povo. Né? Porque fora daquelas pessoas estavam os ídolos. Muitos ídolos. Pois ninguém sabia quem era Deus. Como encontrá-lo? Com o que, que ele se parecia? Como é que era esse Deus? Israel era o seu representante. E mais tarde, Deus se revelou a um homem chamado Jesus. E então, para encontrar-se com Deus, devia-se encontrar com Cristo Jesus. E até o dia de hoje ainda é assim. Fora de Jesus Cristo, eu não encontro Deus. Deus escolheu uma família, uma nação para trazer Jesus. E apenas através dele é que Deus é descoberto e é encontrado. Esse Deus bendito, veja agora a trindade aqui. Esse Deus bendito é uma pessoa. E através de Cristo, pelo seu Espírito, podemos encontrar Deus. Através da trindade, há um trabalhar para que eu e você o acesse. Por isso que a oração é impossível sem Jesus. E é impossível sem entrar pelo Espírito. Nós devemos dizer assim, Espírito Santo, eu não sei orar. Ajude-me a falar com o Pai. É simples, é difícil isso? Não. A oração exige um encontro face a face. Nós temos acesso pelo Espírito. Veja ali em Atos 12, 5, mas a igreja orava com insistência, oração constante. Né? E o que é oração constante? O que significa isso? Eu acho que eu definiria como quando eu me estendo assim, sabe? Quando eu estou me afogando e eu enxergo salva-vidas com bode eu, eu estou aqui, eu estou aqui, me salva Me enxergue Isso literalmente quer dizer estender-se intensamente para Deus, estender-se com toda a força para ser resgatado. E essa é uma oração profunda e intensa. E também é impossível sem o Espírito Santo. Por isso que quando nós oramos, nós devemos esperar até que o Espírito Santo nos mova. E quando Ele faz isso, vocês vão perceber quem aqui tem uma vida, não precisa levantar a mão se você não tem. Mas quem aqui tem uma vida efetiva de oração diária com o Senhor? Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Então vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quando nós oramos, nós devemos esperar que o Espírito Santo nos mova. E quando ele faz isso, sabe o que que acontece dentro de nós? Uma agonia, um gemido, um choro com intensidade, porque a minha carne não está entendendo o que está acontecendo, porque o Espírito está ali intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. E isto é isso que a palavra constante significa. É, e isso é tão intenso que cada parte da gente está clamando. Uma vez mais, isso somente é possível através do Espírito. Eu oro nessa tarde para que esse tipo de oração nasça em cada uma de nós, em nome de Jesus. Em Romanos nós vamos abrir agora 8:26. A página é 1488, a palavra diz, também o Espírito, não a carne, né? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E por que, que o Espírito intercede por mim e por você com gemidos inespremíveis? Está ali também. Por que você não sabemos orar? Lá em Tiago, a palavra diz: Vocês oram e não recebem porque vocês oram de um jeito errado, para satisfazer os desejos do teu coração. Mas eu quero fechar os olhos de vocês para tudo que é aparente, porque eu tenho algo. Sobrenatural infinitamente maior e infinitamente melhor do que as nossas coisinhas. E muitas vezes por não sabermos orar, nós ficamos apenas ouvindo a oração da irmã. E também pedindo que ela ore por nós. Porque é muito bom que alguém ore por nós. Queridas irmãs minhas amadas. Eu e você nos tornamos fãs daquilo que nós não podemos nos tornar. E por a gente não estar disposta a buscar e desenvolver uma vida de oração com Deus, nós levantamos ídolos, fora e dentro daqui. Aí eu levanto um ídolo que ora muito bem, ah, é aquela eu elegi, ela. ela ora muito bem. E tem uma também que prega muito bem, eu elegi ela. E tem o pessoal do louvor aqui que eu adoro, já elegi. Quando não estão eles, ai, parece que não tem graça. Eu fazendo isso, eu não entendo algo tão poderoso. Que eu vou ficar rodando uma vida inteira nos mesmos problemas, nas mesmas dificuldades, porque eu não avanço. Porque eu elegi alguém que eu não estou nem com vontade de me tornar. Porque eu viro fã daquilo que eu não posso me tornar. Só que a perda para nós é imensurável. Sabe por quê? Porque eu acabo me contentando apenas com a informação que eu tenho a respeito de Deus. E com isso eu não tenho experiências reais com Ele. E no momento que apagarem as luzes e eu estiver em trevas, eu não vou saber o que fazer. Porque o Espírito Santo aqui dentro de mim, que intercede por mim, com gemidos inexprimíveis, me lembrando a palavra. Comece a desenvolver um momento de oração e leitura da palavra, que o Espírito vai te lembrar. Os versículos da palavra. O que orar. Nós precisamos entender que a única coisa que destrói as fortalezas das trevas na minha e na tua vida, chama-se oração. E aquela que é feita por você. Porque você sabe o que você está passando em essência. Você pode me contar o que você está passando, eu posso orar contigo e devemos fazer isso. Mas você que sabe em essência. Por isso que quando as pessoas vinham querer que eu quebre, eu quebre, faço oração de quebra de maldição na vida dela, eu digo, querida, tu faz melhor que eu. <risos> né, Bê? porque vai ter um momento que eu vou ter vergonha de dizer algumas coisas que aconteceram comigo. Até para minha irmã. Mas para o Senhor eu não preciso ter vergonha. Eu posso fazer uma lista, faz uma lista da tua vida, das coisas que você tem dificuldade e leva para ele. E conta toda a tua verdade. Vai pegando ponto por ponto e vai contando. Senhor, nessa área, eu quero te contar, mas quero te contar tudo. E conta. E eu quero dizer para vocês que a oração ela tem alguns níveis, sabe? Essa primeira, para a grande maioria que não tem hábito de orar, ela é difícil, porque vocês viram ali que as trevas se levantam, e eu sinto o câncer, eu me sinto, eu lembro, eu tenho tanta coisa para fazer, eu preciso vencer esse primeiro momento, passar por cima de tudo isso, e isso vai levar alguns dias, tá? A oração, ela é como uma escada, o conhecimento de Deus também é progressivo. Ele diz, o conhecimento de Deus é progressivo e contínuo. Porque a palavra do Senhor diz, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. E às vezes, eu vou começar orando na carne, não tem problema. Eu vou lá com a minha lista, também não tem. Vai com a tua lista, depois o Espírito vai te ensinar, Tá? E com o passar do tempo, quando eu for intencional, quando eu separar um tempo do meu dia e não negociar isso por nada, sabe o que, que vai acontecer? O Espírito Santo vai vir orar em mim e através de mim. Espere até que Ele comece a agir nas bases da sua alma. Você vai ver que incrível. Incrível. E Ele vai fazer isso. E Ele vai silenciar dentro de você toda a voz contrária. Toda aquela voz que quer que você se levante dali. Toda aquela voz que te lembra que você tem um monte de coisa para fazer. E ela, sabe o que, é que o Espírito Santo vai fazer? Com que a tua carne, a tua alma, os teus sentimentos se inclinem para o Espírito. E lá no Espírito, eu não tenho preguiça. Ao contrário, eu posso ficar lá. Porque é Ele que ora em mim e através de mim. E a presença dEle vem. E Ele vai mudando os teus conceitos, os teus valores, os teus sonhos. E vai trazendo naquele espaço o que é sobrenatural. O que vem do alto, o que é eterno. Espere até que a unção do céu toque o teu coração, nesse tempo. Não desista por nada, até que Ele toque você. E quando Ele vem, quando Ele vier, tudo o que você achou que queria dizer, você não pode dizer. Porque agora o Espírito Santo está no controle. Não é a tua carne, não é a tua mente, não são as tuas emoções, é Ele. E nesse momento eu vou estar fazendo aquilo que está acontecendo no céu continuamente. Quando os anjos estão orando e adorando e dizendo, santo, santo, santo, santo. Quando acontecer isso, e eu costumo dizer uma coisa, eu já estou quase encerrando, mais um minutinho encerro. Os anjos lá no céu, eles recebem essa glória do próprio Pai, e por isso eles não têm dificuldade nenhuma em ficar lá todo o tempo, percebem? Dizendo santo, santo, santo. E por que que, quando nós estávamos aqui no evento do David Kinnan, por que que, por que que o pai, ele, ele se inclina para a oração nossa aqui? Pessoas extremamente limitadas e finitas. Porque os anjos recebem a própria unção que vem dele, devolvem, recebem, e devolvem, recebem, e devolvem, e eu e você Não. Nós vivemos no mundo em trevas completamente em trevas. A palavra diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas quando eu e você somos intencionais e nós começamos a desenvolver um relacionamento diário com o Senhor e o Espírito vem orar em mim, o, o, o Pai lá do céu se inclina para ouvir a minha oração. E Ele diz, uau, alguém no meio de todas aquelas trevas se inclina para orar para mim. E eu estou aqui ouvindo. Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Por isso não desista até que ele venha a orar em ti. E sabe outra coisa que vai acontecer contigo? Você vai se quebrantar. Você saberá quando o Espírito estiver lá, porque a primeira coisa que ele fará é te quebrantar. E a palavra diz que um coração contrito, Deus nunca despreza. Ele disse, eu habito num alto e sublime trono, mas eu também habito no coração do contrito e do abatido de espírito. Uma, uma oração verdadeira nasce do quebrantamento, não da repetição. Não é do mero... Senhor, me abençoe e me proteja, me ajude. Abençoe minha mãe, abençoe meu pai, abençoe meu emprego, abençoe meus filhos, abençoe meu cachorro. Me perdoe, mas isso é orar na carne. Você pode me perguntar, Nelson, como é que eu começo, então? Não, essa pergunta está errada. Não comece. Apenas vá para aquele lugar Apenas vá para o quarto E deixe que o Espírito Santo comece Coloque uma canção Leve uma água E comece a adorá-lo só ouvindo a canção Não faz nada Não pede nada Nesse lugar Todo o argumento da alma é silenciado E nós podemos falar com ele porque nesse momento Ele vai ter nossa atenção. E se pode dizer para Ele, Senhor, eu vou ficar aqui um tempo para te ouvir. E vou receber a tua direção para o que tu queres fazer em mim e através de mim. E esse momento é muito precioso. E tem uma palavra que o Senhor falou comigo para encerrar. E eu amei do jeito que Ele falou. Me marcou, sabe? Eu quero repartir, já reparti, mas vou repartir de novo. 1 Coríntios 2, 12 e 13. A página é 15, 01. A palavra do Senhor diz, Ora, nós não, receb nós não temos recebido o Espírito, que o espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então eu e você não temos mais o Espírito que vem do mundo, nós já recebemos um Espírito que vem do alto. Para quê? Para acessarmos tudo o que Ele já preparou gratuitamente. Para mim e para você. E é aí a vida com Deus se torna um deleite a partir daí. Sabe? Porque eu passo a entender que tudo o que é de Deus é meu. E a oração se torna um deleite porque eu passo a usufruir de toda a herança que só não usufruía antes pela falta de maturidade. Entendam, eu não ganhei, eu me tornei. Amém?